Um, o nome do nosso projeto um, demonstrou o intuito do, do, original do projeto, é o enquadramento do conceito da homossexualidade em 20 anos de publicação do Jornal Expresso. E para dar um bocadinho de contexto sobre o nosso objetivo final, importa falar sobre algumas mudanças sociais que têm acontecido no nosso país. Um, principalmente na última década e meia temos visto algumas evoluções uh, nesta direção um, a aquisição do direito de casamento por pessoas do mesmo sexo a capacidade de famílias homoparentais adotarem uh, e algumas outras evoluções, nomeadamente a mais recente da discussão de, do debate de um, mudança de sexo a partir dos 16 anos na, na Assembleia da República que tem tido uh, visibilidade uh, social crescente ao longo do tempo estas mudanças, exatamente como estava a dizer, também são influenciadas pelo aumento de visibilidade que este assunto tem na sociedade portuguesa. Esta visibilidade vem no formato de indivíduos, não só em contexto nacional, como também internacional, que vão personificando este assunto e tirando do abstrato para o concreto, e também de alguns eventos de natureza social e política, de novo, a nível nacional e a nível internacional, que vão trazendo este assunto para o debate. Esta visibilidade social... Um, da qual eu estava a falar uh, tem a vantagem de normalizar e desmistificar este assunto muitas das vezes preenchendo algum vácuo um, de, de conhecimento que o público possa ter sobre eles com alguma informação concreta um, a comunicação social um, Tem algumas teorias que, por trás que podem explicar o aumento do da, da, impacto que, que eles podem ter na visibilidade social destes assuntos. Uh, em particular, trouxemos duas uh, teorias: a Agenda Setting Theory, que postula que assuntos com maior visibilidade a nível uh, social. Uh, são considerados a posteriori mais importantes pelo, pelo público que consome esta, estes órgãos de comunicação social e a cultivation theory que refere que a comunicação social tem um impacto em algum grau nas concepções da realidade social uh, dos seus consumidores. Portanto, fechando aqui o ciclo, o nosso objetivo era entender como é que o conceito de homossexualidade e assuntos subjacentes têm sido representados ao longo do tempo, nos últimos 20 anos de, na comunicação social, em particular no, no jornal Expresso, e sabendo nós que este assunto não se desenvolve em vácuo, perceber como é que, um, qual é o enquadramento social e político que, que, no qual este assunto se, se desenvolve e que o Expresso pode espelhar uh, nos seus resultados. Para começarmos a, a esta investigação... Um, nós usámos algumas palavras-chave relacionadas com a homossexualidade ou, ou, ou assuntos adjacentes, nomeadamente o casamento e a adoção por pessoas do mesmo sexo, uh, e usámos, um, fizemos um levantamento de 210 artigos, um, a, maior, a grande maioria do, dos quais veio através do arquivo.pt um, este é um, um exemplo do nosso método de pesquisa. Aliás, a, a pesquisa mais robusta do arquivo.pt é uma ferramenta que nós, inclusive, não encontramos no site do, do Expresso. Uh, é evidente aqui na informação que estamos a apresentar as palavras-chave que nós usamos no mecanismo de procura, inclusive a possibilidade de filtrar por, uh, por data, porque nós fazemos uma análise por anos um pouco mais à frente para perceber uh, como é que os resultados se distribuem ao longo do tempo. Um, em termos da, da análise... A análise então, que nós adotamos para enquadrar e aprofundar este tema tem duas vertentes. Uma qualitativa, que claramente se dedica à análise do discurso patente nas notícias que fomos encontrando e que opta por uma vertente mais aprofundada e de encontrar significados, e depois, para, no momento posterior, ser trabalhada do ponto de vista quantitativo num registro mais exploratório e mais descritivo. Este uh, será, de certa maneira, o, o panorama que nós encontramos entre 1997 e 2017 em relação ao peso que as oito categorias que nós encontramos uh, em termos qualitativos um, tiveram nesta evolução. Como vocês podem constatar, temos um pico em 1998, que depois explicarei um bocadinho melhor à frente, mas que para já posso adiantar que é essencialmente constituído à base de notícias internacionais, muito relacionadas com temáticas, sentadas em políticos específicos. Depois, há um constante decréscimo, particularmente notório entre 2001 e 2011, onde, em Encontramos eventos como, por exemplo, a proposta de casamento gay, a união de facto, mas que não tem uma produção, por demais evidente, até a altura de 2018, em que se oficializa o casamento uh, gay. Entre pessoas do mesmo sexo, mas sem a aprovação do mesmo, do, da possibilidade da co-adoção. Temos depois uh, uma manutenção desta, desta discussão com o mesmo número de notícias, uma pequena quebra e, de, novamente, em 2016, uma subida associada à retoma da temática da co-adoção uh, e à sua assinatura o Presidente da República da altura uh, em 2016. Portanto, estes são os temas que depois organizamos em oito categorias. O tempo e o espaço não nos permitiriam mais e, portanto, destacamos aqui as temáticas jurídico políticas que refletem tudo o que de um, mais um, legislativo, mais político, de discussão, um, em contexto mais formal, assume uh, esta temática. Depois, encontramos com predominante à área social, que, de certa forma, eh, espelha as respostas dos contextos que abrangem eh, a, a, a comunidade geral e, nomeadamente, a comunidade LGBT e, por fim, eh, assume como relevante a temática da discriminação e agressão, entre todas as outras que, por si só, também têm eh, enquadramentos muito, eh, muito desafiantes. Não podendo termos mais tempo sobre isto, nós passaríamos aqui uh, a esclarecer um bocadinho as timelines que uh, apresentamos no vídeo. Este vídeo, que se centra, este slide que se centra nos conteúdos jurídico-políticos, mostra claramente que, num início, uh, a temática se uh, deslocava para as pessoas políticas gays, num registro de arremesso, num registro de crítica política, passamos para uma fase uh, mais intermédia da aceitação e promoção da existência de políticos com esta, com esta orientação uh, não normativa, mas continuam a, a registrar-se condicionantes, também em Portugal, quando nos sentamos na ideia, por exemplo, aqui patente, de que os homossexuais agora já podem dar sangue, mas com condicionantes. Em termos de conteúdos sociais e tendo em linha de conta que este, esta temática reflete a relação que a comunidade LGBT vai tendo com a comunidade em geral e vice-versa, nós uh, temos aqui um, possibilidade de nos termos em três temáticas. Por um lado, um, a organização uh, de grupos que se estabelecem em função dos direitos da igualdade desta, desta minoria. Uma segunda área muito interessante, que é o facto das famílias arco-íris virem engrossar a possibilidade de nós nos destacarmos sobre as novas formas de famílias e depois futilidades, como por exemplo a possibilidade dos teletubbies também representarem de alguma forma o império Uh, homossexual uh, nos média. Em termos de discriminação, poderíamos muito uh, nos praiarmos, mas uh, o que nós gostávamos de deixar patente é que uh, no mundo ainda há 78 países que proíbem a homossexualidade e oito que condenam quem a pratica ou quem uh, a vive à morte. E, portanto, se temos movimentos de. Uh, abertura temos claramente movimentos de clausura e de uh, eliminação e morte de quem se apresenta com esta característica humana. Uh, em termos de religião, trouxemos também aqui um exemplo, porque uh, esta área também se expressa, também tem opinião e também vai modificando com aberturas e, e, e clausuras nesta temática e, finalmente, a questão das entidades que dão rosto, personificam e, ao mesmo tempo, facilitam uma normalização, uma normativização da temática LGBT. Fazendo um bocadinho de zoom -out das ideias que nós fomos apresentando, um, esta análise do, do arquivo de notícias que nós realizamos permite identificar que ao longo do tempo houve um aumento progressivo da discussão deste, deste tópico, que acaba por coincidir, tal como estávamos a dizer, com a emergência de algumas mudanças sociais um, a nível nacional. Houve dois fenómenos de apresentação deste, destes conteúdos que se foram, foram tornando mais evidentes quando nós revimos as notícias, nomeadamente um de normalização da homossexualidade, trazendo pessoas concretas que expõem as suas vivências, não só pessoas da esfera pública, como também relatos diretamente de pessoas que têm menos visibilidade pública e que, e que permitem associar uma cara às ideias e, por outro lado, uma representação das experiências negativas que as pessoas homossexuais vivenciam, que permite alguma ressonância emocional e alguma empatia por parte do leitor. Um, fazendo uh, uma reflexão acerca de como o Expresso acaba por, por uh, espelhar estas ideias, foi evidente que esta recolha de notícias nos permite encontrar um arquivo social, político, ideológico e histórico da maneira como a homossexualidade tem sido representada ao longo do tempo. Um, nós sabemos que, estas, que este fenómeno não se desenvolve em vácuo, portanto, através do, da, da análise do arquivo conseguimos... Um, perceber que, que a, a dimensão social e política deste fenómeno não é algo que nós não possamos contabilizar. Uh, encontramos um arquivo Uh, histórico de, de, movim, de momentos de mudança social e política e de algumas reações de aprovação ou desaprovação uh, a nível social e a nível institucional e encontramos um contraste mesmo curioso com, com a maneira como as, as coisas se desenvolvem fora de Portugal, a nível internacional, com alguns avanços e alguns contrastes que nós não conseguimos uh, encontrar em Portugal e que são espelhados igualmente nas notícias. Uh, é, é evidente, por demais, como este tema é, é, está permanentemente em agenda na discussão na, na comunicação social e que uh, nós encontramos algumas condições contínuas para que estas mudanças se continuem a desenvolver. Em suma, torna-se por demais evidente que este tema foi conquistando o seu espaço um, na, na comunicação do dia-a-dia -dia para estar permanentemente em agenda um, e em presença continuada e que reúne as condições para que, que haja uma contínua mudança social uh, na direção de algumas conquistas por esta população. Obrigado. Obrigado pela vossa atenção.